Olá, eu sou Alexandre Schwarzburg, eu sou médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Comigo está a Débora dos Santos, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. Um dos grandes desafios que encontramos na atual pandemia do coronavírus é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Para isso, nós do Serviço de Controle de Infecção resolvemos gravar um vídeo em que a gente possa mostrar a vocês a sequência do uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Isso é essencial para a segurança e proteção de todos os profissionais, seja no momento em que a gente atende os pacientes, na abordagem do primeiro paciente, seja no momento em que a gente colete a amostra desses pacientes. Agora, então, a Débora vai apresentar para nós a sequência do uso dos EPIs. Comece pela higiene das mãos, seguindo os passos, pode ser rezada com água e sabão ou fricção com álcool gel. Após realizar a higiene adequada das mãos, separe todo o material que irá utilizar no isolamento. Avental impermeável, máscara N95 para procedimentos que gerem aerossol, toca, protetor facial e luvas de procedimento. Inicia a paramentação pelo avental impermeável. Coloque o avental, posicionando adequadamente os punhos, amarre ou colhe a parte superior, prenda na parte da cintura, de modo que ele cubra toda a superfície da roupa, e prenda com um laço, para facilitar a soltura dele na hora de retirar o EPI na lateral ou na parte de trás. Como vamos simular a realização de uma coleta que irá girar ao sol, o ideal é colocar a máscara N95. Coloque ela na face, ajustando as tiras, de modo que ela fique fixa e confortável. Ajuste a tira de metal na parte do nariz e verifique a vedação. Realize o teste de vedação onde você aspira a máscara murcha e você exala a máscara infla. Isso significa que ela está em bom funcionamento. Coloque o gorro, tapando as orelhas. E coloque o protetor facial, ajustando a parte da cabeça nos tirantes, para que fique firme e confortável. Higienize mais uma vez as mãos, antes de calçar as luvas. Lembrando que luvas não são barreira 100% para micro-organismos, por isso, toda vez que nós colocarmos ou tirarmos as luvas, devemos realizar a higiene das mãos para proteger o nosso paciente e para não nos contaminarmos. Tenha o cuidado de colocar a luva de modo que ela cubra o punho do avental, protegendo totalmente as mãos e a roupa que está embaixo. E inicie o procedimento. Esse é o kit que será utilizado para a coleta de swab nasal e orofaringe para a pesquisa do novo coronavírus. É o mesmo kit utilizado na coleta para influenza H1N1, e ficará disponível na unidade de pronto-socorro devidamente identificado. O ideal é que esta coleta seja realizada por duas pessoas, uma auxiliando e uma realizando a coleta, as duas com os EPIs, conforme orientado anteriormente. Retire a máscara do paciente, caso ele esteja utilizando, ofereça um lenço de papel descartável e oriente ele a retirar alguma secreção que possa estar na região nasal, o objetivo do swab é colher um esfregaço de células, e não a secreção nasal em si. Realize a coleta na primeira narina com movimentos circulares, introduzindo o swab conforme figura. É importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o coneto inferior, atingindo o meato médio. Realize o procedimento na outra narina. Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe, introduzindo o swab maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar a língua, conforme a figura a seguir. Coloque o swab também no meio salino junto com os demais, fechando mesmo, colocando o mesmo, colocando-o de volta na embalagem original. É importante fornecer novamente um lenço de papel ao paciente, pois a coleta poderá estimular a tosse e a liberação de secreções no ambiente. Atenção! Caso o paciente ainda esteja aguardando internação, recoloque a máscara do paciente. O swab após coleta deverá ser encaminhado para armazenagem geladeira específica para tal até seu transporte para análise no laboratório central. Deixe o paciente confortável. Recolha o material utilizado e proceda à retirada de EPIs. Para proceder à retirada dos EPIs, iniciamos pelo mais contaminado, que em geral é as luvas. A primeira luva você pode retirar segurando com a mão enluvada, amasse ela dentro da mão. A segunda luva retire pela parte interna do punho, evitando tocar na parte mais contaminada da luva. Realize a higiene das mãos, antes de seguir a retirada dos demais EPI's. Retire o avental, soltando pelas amarras laterais ou posterior. Solte a parte superior do avental. Deixe ele cair para frente. Pegue pela parte interna do punho, que é a parte do avental menos contaminada, e com a mão por dentro do avental, puxe a outra manga. Enrole ele com a parte contaminada para o lado de dentro, tocando na parte interna do avental e descarte ele em lixo infectante, assim como as luvas. Retire o protetor facial, segurando pelas laterais, que são a parte menos contaminadas do EPI, e coloque ele em um local adequado para processamento posterior. Retire a touca pela parte de trás. Retire a máscara segurando pelos elásticos laterais e evitando tocá-la. Descarte em lixo infectante e realize mais uma vez a higiene das mãos.